O programa de pós-graduação em comunicação realiza, na próxima sexta-feira, dia 10, uma aula magna com o professor Néstor Garcia Canclini. O pesquisador argentino falará sobre audiências imaginadas, pesquisa sobre consumo de streaming em um encontro às 3 horas da tarde com transmissão pelo canal do PPGcom no YouTube. Néstor é antropólogo e doutor em filosofia pela Universidade de La Plata e pela Universidade de Paris-Nanterre. Lecionou em universidades dos Estados Unidos, da Espanha, da Argentina e na Universidade de São Paulo, a USP. Ele examina a mundialização e as mudanças culturais na América Latina a partir da análise das mesclas entre culturas, etnias e referências midiáticas, populares e tradicionais. A organização desse evento é do Seminário Cultura e Comunicação. Desenvolvido pelas equipes do Núcleo de Pesquisa, Cultura e Recepção Midiática e do Grupo de Pesquisa, Comunicação e Práticas Culturais. Ana Júlia Zanotto, para a Extensão da URGS.